Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com um tag totalmente desnecessário. Eita! Eita! O primeiro ponto é um livro totalmente desnecessário de ter uma continuação. A minha resposta é nunca jamais. Simplesmente porque acho que eles deviam ter feito um livro só com as três partes. A minha escolha é Todo Dia de David Levitan. Vocês podem me julgar? Podem, porque o outro livro pode ser bom? Pode. Mas esse aqui já termina tão bem, bem fechadinho, que não precisava ter uma continuação, na minha opinião. O segundo é ter um livro totalmente desnecessário de ter mais de um ponto de vista. O livro que eu escolhi aqui foi Madame Xanadour, de Aureliano Medeiros. Esse livro não é ruim de nenhuma maneira, mas ele tem muitos personagens e todos os personagens expõem o seu ponto de vista durante a história. Então esse determinado momento vai, não vai fazer muito sentido, porque a história de alguns personagens não tem tanta influência assim para o que acontece no geral. Nessa questão eu dei uma roubadinha, e eu não vou apontar um livro, mas eu vou apontar uma série, que é a série métrica, que, gente, é necessário aquele terceiro livro, é necessário, porque o segundo você já fica meio assim, sabe para que precisava? A terceira terceiro você vai, não, não precisava, Assim, eu li, é boa narrativa e tal, tá, isso que eu parar. Você tinha pra quê? Você tinha... Para quê? Eu tinha. Totalmente desnecessário ter uma capa igual ao original. Eu vou falar um livro aqui, que inclusive eu não tenho livro porque eu me recuso a comprar aquele livro com aquela capa, que é para onde ela foi, da continuação de se eu ficar. Porque, gente, é muito feia aquela capa. É muito feia aquela capa. <risos> é uma é, Eu vou botar aqui a original. Vou botar. Eles continuaram, eles permaneceram nesse erro. Gente, e nem vou botar uma jacketzinha, como fizeram em outros livros dessa autora. Não, não botaram, não. Não criaram nada. Jacket, não. Vai, se quiser ler, tem que comprar da capa feia. É, Aquela é voltada, né? Tipo, você... um <risos> apelo pudim, <risos> Tô aquela gostando capa. daquela capa Eu vou dizer o livro Quera dos Reinos A Quera dos Reinos, de Morgan Rhodes Porque, gente, essa capa, as pessoas podem gostar Vocês podem ser fãs das séries, mas vamos combinar Que essa capa é horrível, essa fonte é muito feia Parece uns dentes, saindo do S Não, não dá certo não Quarta pergunta, é um livro totalmente necessário Que tem um triângulo amoroso, Polêmicas aqui Gente, cidade tá dos Ossos, esse triângulozinho amoroso Não me convenceu de jeito nenhum nesse primeiro livro Então, não, poderia não ter. Porque só serviu pra encher a limpeza, na minha opinião. Não, não gostei. Talvez eu concorde. Talvez. Mas o não é minha, não. Mas é só porque isso às vezes não. Sabe? Não, esse primeiro é meu fraguinho. Então eu não precisava. Mas O resto dessa eu um não sei. Porque eu só lembro até o segundo. Mas. Tudo bem, eu não tive resposta, mas eu concordo com o Então dois em um aqui Totalmente desnecessário ter esse livro adicionado à série Esse aqui eu vou roubar Porque Rouba eu não li Ué, só? Eu estou só roubando aqui Mas é porque eu não li a série toda Eu não tenho muito costume de ler série Nessas tags eu chego a essa conclusão Mas eu coloquei olha o que eu botei Olha o que eu botei aqui, ó Quarto livro da trilogia Porque é tipo isso, né? É uma é. trilogia, eles adicionaram é Ordem do Extermino em Maze Runner E pelo que todo mundo fala, é meio necessário Porque acaba tudo ok no terceiro livro e aí, e todos esses livros que a galera lança pra, tipo, contar a explicação de uma coisa, de uma coisa que aconteceu anos né? antes, não sei, sabe? Não tem porquê. O que eu vou citar aqui é Extras, o quarto livro da trilogia Feios, que na verdade é, era pra ser uma trilogia, só que era, virou uma série. Aquele livro especial, já termina do jeito que você quer morrer. Esse, esse livro Extras eu acho que não faz nem sentido, porque é outro personagem principal, é outro povo, nada a ver. É é extra, é um livro extra, que não, enfim não faz sentido Não poder, é desnecessário Nê. Próxima pergunta é um livro totalmente desnecessário de ter um cliffhanger Cliffhanger, pra quem não sabe, é aquela, aquele momento assim tã -tã, Sabe? E, e vai pro próximo É, tipo... Continua? Sabe? É, é isso aí. Pronto. Não, não, não responde nada. Ah. Eu não sei. A não sabe, não eu vou falar. É assim, não é que foi é porque totalmente desnecessário. É, é um pouco. É uma inspiração muito forte. É uma coisa muito... Tava totalmente desnecessário. Não é totalmente. Mais uma coisa que eu, por exemplo, que não... não sei se foi porque eu não gostei muito do livro. Fiquei bem. Mas foi se eu ficar. Por quê? Por quê, boy? Eu não sei se foi porque eu não me conectei muito com o livro, eu não tive curiosidade. Tem que continuar, eu não sei se também foi a capa do segundo livro Como eu já falei, eu não gostei Enfim, hum, não me convenceu não Aquele que, ele, que ele e tal não... Totalmente desnecessário ter apenas um ponto de vista Minha resposta é nossa porque eu não gostei da personagem e eu acho que se ela tivesse, né... Juízo, por quê? Não, se ele tivesse por outro pelo marido da mulher, eu teria gostado mais. a minha resposta aqui é como eu era antes de vocês, de Jojo Moes Porque a gente só vê o ponto da menina lá, né, de Lou? Pode crer, seria Se a gente mais. tivesse o ponto do, do carinha lá, que eu não lembro nem o nome, eu acredito. <risos> Acabei de ouvir mais. Totalmente necessário eu toda na hype Qual foi a hype aí que você não gostou? A hype a hype de polêmica, a assim, é que eu não gostei Mas acho que não deveria ter sido endeusado O livro, porque é muito bom, mas não, enfim Não tem pra que bater palmas e se levantar nas cadeiras Que é o livro O Alfonato da Senhorita peregrine Para crianças peculiares, que eu tô mostrando aqui Agora, neste momento, que achou. Então, enfim, é um livro muito bom, só que, né Não é o melhor livro que eu já li. A minha resposta vai ser, a coisas são Eu sei que muita gente vai me com essa resposta Muita então gente tá julgando Mas, é porque eu acho que eu gostei mais do filme, porque eu vi o filme primeiro, entendeu? Então, não gostei da narrativa, não sei. Eu achei chato, e desculpa, galera. A história é ótima, mas eu prefiro o filme. Totalmente desnecessário ficar comparando um livro com o outro. E já é totalmente desnecessário, né? Comparar é. um livro, porque cada livro é um livro. Como é essa atitude aqui, eu acho totalmente desnecessário, eu não respondi nada, porque, enfim, todos são desnecessários. É? Eu acho que é totalmente desnecessário o comparativo entre Jogos Horazes e Divergente, por exemplo. Um livro totalmente desnecessário de você ter lido. Os três, de Sarah Luck. Eu já falei desse livro há muito tempo aqui no canal, eu acho E foi um livro que realmente foi desnecessário Tava legal até ficar ruim e até piorar E no final era melhor não ter lido O meu foi A Vida do Livro de G. Fickrey De Gabrielle Zevin Não é que eu acho que tenha sido totalmente desnecessário Mas é um livro relativamente pequeno Era bem fino, eu achei meio raso Eu não lembro da história, não foi uma coisa que me marcou E foi por isso que eu escolhi só e Então é isso aí galera, essa foi a nossa tag totalmente desnecessário Que foi uma tag necessária Ai, então, É, obrigado. mas foi... Mas foi... Não foi muito polêmica, não, né? Não, não foi, foi de não. Foi de boa, né? De boa. Ali. Se você gostou, não esqueça de deixar um like se inscrever ai, no canal ai. se ainda não for inscrito, hein? Além de seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Valeu! Foi na mais ou menos em um momento ali. Acho que foi na hora que eu me agoni, né? Então dá pra saber. Ah, vai é na edição. Vai tá direita <risos> descarregando. Vamos ficar olhando aqui <risos> até descarregar. Não, não peraí. <risos> eu tô olhando. Né? <risos> Vamos ver quem pensa primeiro. Eu pisquei, gosto Tá? <risos> eu me tava rindo. Vai. Eu não tava preparado. Talvez eu pisque comigo. Eu, eu, eu pisquei, tu mas piscou, eu, eu, eu era, era campeã de, nesse negócio. É bom quando a pessoa fica com ele que... frente ao vento assim, de repente começa a chorar. O olho seca, a pessoa parece que vai morrer. A pessoa, a pessoa a vive chave. no final, tá hum. é certo.